tarde a todos. Esse projeto que está na casa é, tem gerado muita discussão, que é a mudança da estrutura do instituto. É, nós, eu, a vereadora Juliana Fraga, recebemos diversas sugestões, é, fizemos emenda ao projeto e vamos aqui então conversar sobre o projeto, tá? O projeto que modifica a estrutura do Instituto reduz a fiscalização e a representatividade dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores da Câmara Municipal de São José dos Campos. Pode passar? A proposta do prefeito é um retrocesso no Instituto... O projeto do prefeito Felício altera a estrutura administrativa e o quadro de pessoal do Instituto da Previdência dos Servidores Municipais. Representa um grande retrocesso para todos os servidores que terão sua representação reduzida. Por favor, o próximo. As mudanças afetam a transparência. A primeira mudança que é, é uma das propostas, reduzir de 13 para 10 o número de membros do Conselho Administrativo. Então, vou ler aqui qual vai ser a composição que ele está propondo. Na lei atual, é, a proposta vai ficar assim, quatro membro, membros indicados pelas entidades representativas. Um membro do Sindicato dos Servidores, um membro da Cem, um membro da Associação dos Funcionários Pensionistas e um membro da Crescem. É, quatro membros indicados pelo prefeito municipal. É, três membros... É, indicados pela Câmara Municipal. Aliás, esta é a atual lei, tá? é o que está vigorando. E dois membros escolhidos pelos aposentados é, e pelo prefeito. Essa é a composição atual. É, a proposta que a Prefeitura está, é, que será votada, é, o Conselho Administrativo, ele diminui para 10 membros, sendo que quatro membros servidores ativos ou inativos indicado pelo prefeito, um membro da Câmara Municipal, estou registrando isso porque os vereadores aqui estão tirando uma representação muito importante, porque com os nossos três representantes dos trabalhadores lá no Instituto, tem tido um papel fundamental, porque todos os projetos vêm para essa Câmara Municipal. Então, esses funcionários que estão, nos representando, que estão representando os servidores, têm feito um estudo, têm elaborado, têm discutido e têm dado os pareceres. Então, não é à toa... Né? que, infelizmente, a, é, o prefeito está cortando dois membros de funcionários desta casa. Desta casa. Então, nós gostaríamos de dizer que é ruim... Né? a proposta que ele está, está fazendo, porque também como aqui os, os funcionários da Câmara não sobem pressão da mesa diretora, tem liberdade de discutir e estudar os projetos que vêm do Executivo, tanto para os aposentados como para a atual, legislação, para, para a atual situação. Então, a proposta dele é diminuir essa representação da Câmara. Ele vai propor, sim, Cinco membros é, dos membros representantes dos segurados ativos e inativos, indicado pelas entidades. Um servidor ativo ou inativo indicado pelo sindicato, também diminui a representação do sindicato, inclusive é, num, no conselho fiscal, que é bastante importante. Está é, propondo um... um Servidor ativo e inativo da CEM, da FAPEM, da Crescente. E olhe lá, um servidor ativo e inativo indicado pelo Grêmio Recreativo da Guarda Municipal. Ah, não sei de onde. Tira três da Câmara, dois da Câmara Municipal e põe um da Guarda Municipal. Então, infelizmente, esta, tem sido, esta vai ser a proposta que a prefeitura está. O prefeito está mandando para cá. Já no conselho fiscal, o número passará a ser três de três para quatro sem nenhum representante do sindicato. Quer dizer, nas finanças, nos investimentos, na avaliação, não tem representação do sindicato. E aqui também eles estão, como eu já registrei, os membros que ele está cortando da câmara municipal. Pode passar. No, na proposta da lei, é, o projeto exclui autarquias e fundações do Instituto. No artigo 2 da lei de 4.220, o prefeito está excluindo exatamente todo esse artigo aqui. O Instituto de Previdência será o órgão gestor do sistema de previdência dos servidores do município de suas autarquias e fundações. Então, ele revoga, infelizmente, todo esse artigo. Pode passar? Antes disso, ele não está faltando uma folha, ele, além de revogar isso, ele também revoga o artigo 16 da Lei 4.220, de 1992, e exclui a possibilidade do Conselho Administrativo opinar sobre projeto de lei de alteração na Lei de Seguridade dos Servidores, como a reforma da Previdência. Ou esse mesmo projeto aqui, ele infelizmente não passou pelo Conselho. Então, ele está revogando o artigo que diz que o Conselho tem que discutir, ouvir, opinar sobre todos os projetos, inclusive a questão das alterações da seguridade. Então, no artigo 16, o prefeito faz essa mudança. É... Eu queria ler aqui o que, que ele revoga aqui da... do artigo 16. Tá? Então, que não é uma pouca mudança. O artigo 16 na lei atual compete ao Conselho Administrativo aprovar as propostas de alteração na lei da Seguridade dos Servidores Públicos, que será submetido ao prefeito para o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, caso aprovada. Segundo, é, aprovar proposta de alteração do regimento interno do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, que será submetida ao prefeito para elaboração competente do decreto, caso aprovada pelo Conselho. Tudo isso ele está revogando. Terceiro, aprovar a proposta de orçamento a ser encaminhada para aprovação do prefeito. Também está revogando. Quarto, aprovar os planos de custeios de benefícios e serviços. Quinto, aprovar a regulamentação de benefícios e serviços, como foi o caso, inclusive, é, dos doentes com câncer. Fiscalizar os atos e aprovar as contas da diretoria após apreciada pelo Conselho Fiscal. Sétimo, aprovar planos de aplicação e investimento em consonância com a legislação per pertinente. Oitavo, propor ao Executivo a alienação de bens imóveis de sua propriedade. Nono, propor ao Executivo a compra de imóveis. Tudo isso está sendo revogada da lei. O prefeito está tirando... É, o artigo 16, ele exclui todas essas funções que era papel deste conselho que está lá para discutir e analisar todos os investimentos. Então, infelizmente, o prefeito está fazendo essa mudança, retirando este papel fundamental do conselho. Eu queria pode aqui registrar as emendas que eu apresentei ao projeto, que eu fiz duas, duas emendas... Uma emenda, inclusive, a emenda que garante a representação da Câmara Municipal, que é a emenda 5, e eu quero ler aqui o parecer da comissão, porque a minha emenda teve parecer da assessoria jurídica, mas a comissão de justiça e a comissão de economia, elas arquivaram a minha emenda, então vou ler aqui. Parecer ao processo 11.653, 2021, projeto de lei, 557, 2021, emenda 1 a 6. Então, vou ler aqui só a minha emenda. A emenda 5, da autoria de Nobre, é o parecer da comissão. Tá? É. A emenda 5 de autoria das nobres, vereadora Amélia e Juliana Fraga, visam aumentar o número de membros do Conselho, pois, ao aumentar o número de membros do Conselho Administrativo do Instituto, acarreta uma despesa sem indicar a fonte. Que é balela, porque como agora vai ter jeton, o argumento da comissão é que nós estamos aqui que é garantir a representação atual, eles estão dizendo que, como vai, eles estão propondo agora pagar o Getom, nós estamos propondo aumentar o número da representação da Câmara Municipal, né, do sindicato, e eles estão dizendo que não pode aceitar, porque agora tem que. Eu, a gente tinha que dizer de onde que veio o Getom. Então, este é o argumento mais furado que a Comissão de Justiça deu. Na emenda 6. Ao parecer que a comissão, nós tivemos parecer favorável da assessoria, mas da comissão de justiça. A emenda 6, proposta pelas nobras Edis, Amélia e Juliana, não deve ser encaminhada ao plenário, haja visto que, conforme se extrai na, na exposição de motivos, o projeto de lei visa adequar a composição do Conselho a nível tal, tal, tal. Então, aqui, mais uma desculpa esfarrapada para é, arquivar nossas emendas, que garantia, no mínimo, a transparência... né e a participação dos membros que nós achamos legítimos, que são os membros da Câmara Municipal e dos servidores públicos do sindicato. É, as emendas da. Aqui, vou ler aqui. Então, nossas emendas é, foram rejeitadas. Pode passar. Quero aqui saudar e lembrar. Pode, pode passar, que eu já li, falei no geral. Aqui, a participação dos trabalhadores. E aqui acompanharam, estão acompanhando agora a sessão, né? os aposentados e pensionistas, quando essa casa votou a pior reforma da Previdência do país. Porque, com a taxação de 14%, para quem ganha menos do teto do INSS, foi a primeira cidade que fez essa alteração. Pode passar. E. Também quero aqui registrar o que aconteceu nesse processo desumano do seu prefeito Felício, que foi o corte da, da isenção que atingiu os pacientes e os servidores aposentados com câncer. É, então está aqui, aqui todos os vereadores receberam é, esta carta é, assinada pela... É, os representantes dos aposentados com doenças graves e incapacitantes, que foi a Ana Tereza, Flávia Camargo, Marisa é, de Souza, Rosana Faria de Oliveira, que entregaram uma carta a todos os vereadores não sei se fizeram a reunião com o prefeito, para que ele mandasse um projeto para que não fosse taxado, é, é, cortado a isenção dos aposentados de doenças graves e incapacitantes. Nós, baseado nessa carta, também recebemos o pedido, porque como eles têm esse, esse ônus agora, estão doentes, pagam um convênio ou estão tem dificuldade nessa situação, nós, a pedido dessa comissão, de uma parte que foi da Ana Tereza, fiz a emenda do IPTU. Porque o projeto do IPTU, antes de ser votado aqui, eu também, nós divulgamos para receber sugestões. E uma das sugestões também foi que apresentei a emenda colocando para que esses aposentados tivessem essa isenção do imposto e não das taxas. Infelizmente, a Comissão de Justiça também deu parecer ao contrário. Então, você dê a parte aqui à vereadora Juliana Fraga, que fez as emendas. É, só uma é... vereadora, que o tempo já deu, tá? Já, já deu? deu. Então, que... ela Vai fazer encaminhamento de votação. Tá. Obrigada. Tá.